Muy bien, buenas tardes a todos. Uh, quiero agradecer de principio a Federico por la invitación, a todo su equipo, uh, Florencia, uh, Agostina. Y estoy muy honrado de representar mi país, el Brasil, en este evento sobre Malvinas y las Islas del Atlántico Sur. Uh, mi ponencia uh, va a tratar de otro Atlántico Sur, digamos así uh, desde que supongamos que el Río de la Plata se hace parte también uh, del Atlántico Sur y voy a hablar un poco acerca del, de la cuestión del contrabando de esclavos uh, que se utilizaba de las islas uh, cercanas a Colonia del Sacramento déjame empezar aquí Bem, uh, tenho três temas uh, basicamente para tratar Vou uh, me detener no último solamente por uma questão de tempo tempo uh, desculpa por portuñol, eh, por português o por el por, por espanhol a portuguesado, de Vou comentar um pouco sobre os dois primeiros temas e depois vou me detener no na, na, na, na último tema, que é o mais interessante de, de minha perspectiva, que é uh, a utilização das, das islas como espacios de contrabando. Uh, primeiro, uma definição da problemática mais general. Uh, estou tratando do siglo XVIII primeira metade do século XVIII um momento em que no Rio de la Plata uh, há uma disputa, há uma rivalidade entre imperios imperio português imperio espanhol e, por suposto, imperio britânico. Neste momento, o que temos é uma situação uh, de uh, disputa de competência uh, por a questão uh, do uh, comercio de esclavos. Uh, rápidamente, porque creo que conocen, uh, los ingleses en principios del siglo XVIII uh, ganaron una concesión muy importante, una brecha, una brecha uh, de, en, en el monopolio uh, del comercio, el uh, llamado asiento. El asiento era una concesión hecha, Uh, por la corona española, que permitía que los ingleses uh, vendiesen escravo, esclavos uh, en toda América española, incluso en Buenos Aires. Uh, esta, esta concesión hizo con que los ingleses se instalaron en Buenos Aires. Había una factoría, una, una instalación de ingleses que comercializaba esclavos. Bien, uh, há uh, alguns detalhes que não vou tratar. Uh, esta presença dos ingleses foi marcada nestes primeiros anos do século XVIII e o que encontro? Uh, portugueses, a partir da colônia de Sacramento, passam a concorrer a competir com uh, os ingleses. Uh, trago um dato adicional, quero... Mostrar un gráfico. Este gráfico uh, trae, uh, presenta datos uh, de los comisos de esclavos hechos por autoridades españolas, a partir de los uh, datos uh, de Fernando Humar y Elena Estuda. Como pueden ver, uh, el gráfico apunta para una intensificación de los comisos en mediados del siglo XVIII. ¿Esto por qué? Porque os portugueses vão paulatinamente tomando conta deste de negócio de contrabando de esclavos. E este negócio, conhecido, os portugueses sempre foram contrabandistas, se praticava especificamente a partir das de islas deste de pequeno arquipiélago uh, denominado de San Gabriel. En este mapa pueden ver el arquipiélago que tiene como isla principal San Gabriel, la mayor, son islas muy chicas. Comparadas com Malvinas ou com Shetland, que estuvimos uh, uh, vendo uh, na, na primeira parte. Mas uh, são islas muito chicas, mas utilizadas uh, desde o siglo XVII para a prática do contrabando. Como sabem, os portugueses, al final do siglo XVII, se estabeleceram em Colônia del Sacramento, hoje na cidade de Uruguai. E a partir de Colônia, ...empezaram a praticar um comércio clandestino que trouxe, uh, apresentou muitas uh, dificuldades para os ingleses. Os ingleses, em meu texto eu trago, trago os detalhes, uh, começaram a sofrer com esta competência... e que los portugueses tinham um know-how no contrabando, no tráfico de esclavos que aplicaram nesta região... Uh, esta Este contrabando, e digo que era um contrabando, por quê? Porque por as disposições legais espanholas uh, este comércio desde 1751 uh, não era permitido. E antes desta de disposição, com o assento inglês, tampouco, porque os ingleses tinham o monopolio, uh, era proibido trazer escravos de colônia até Buenos Aires. Bem, vou apresentar um caso de contrabando e que demonstra, creio eu, uh, a utilização destas de pequenas ilhas para a prática uh, do comércio ilícito. Uh, gostaria de falar um pouco antes de acerca do arquipélago. Uh, são islas muito chiquitas, muito pequenas, uh, situadas uh, muito cerca de Colônia e que, a maior delas, a de São gabriel para ter uh, uma ideia, tem uma dimensão de 24 hectares. Hectares, é assim que se habla, sim. Uh, muito chicas, mas não por isso menos importantes. Importantes por quê? Porque eram espaços utilizados por os contrabandistas para uh, guardar mercancias, guardar esclavos e outros produtos. Uh, Havia uma série de pequenas islas e islotes, uh, además de San Gabriel, a isla de Antônio Lopes, Muleques, uma isla uh, chamada de Ingleses, também, uh, pequenas islas, desabitadas a princípio a única que havia uma ocupação humana era a Isla San Gabriel a maior a maior na maior delas uh, e justamente em este espaço situado muito cerca de Buenos Aires também que ocorre este caso um caso entre muitos outros mas um caso emblemático me parece da utilização do espaço insular como um sítio, um local de comércio ilícito. E vou falar de um caso que encontrei um expediente no Arquivo General de índias em Sevilha que demonstra, creio eu, uh, como estas ilhas e este espaço insular poderia servir para el contrabando. Bem, yeah. uh, apenas solamente vou mostrar um pouco delas ilhas antes de começar. Não há muitas representações das islas, representações contemporâneas. Esta que está aqui, da es ilha de São Gabriel, estas representações são feitas uh, por el, uh, jesuita Diogo Soares, um un famoso matemático contratado por la corona portuguesa para fazer mapas de cartografia, e em um dos mapas ele uh, apresenta... Um perfil destas pequenas islas. São Gabriel, uh, Ilha de Hornos ou Fornos, em português, que também é cerca de Colônia. Muito bem, vou leer um pouco então para não me perder e para não ultrapassar o tempo estabelecido. Vou falar de um caso que ocorreu uh, durante a administração de Francisco Bucarelli. Francisco Bucarelli uh, foi governador de Buenos Aires uh, e um governador que ele próprio ha estado involucrado em muitas supuestas práticas ilegais. O virrey selvajos. deixou poucas dúvidas sobre o hecho de que seu predecessor, o governador Bucarelli, el Bucarelli estava profundamente involucrado no contrabando, corrupção e roubo. Sin embargo, ao início de seu governo, Bucarelli parece haver actuado contra alguns dos contrabandistas, em resultado da aplicação das de decisões da de Real Cédula de 5 de setembro de 1760. A finales do ano de 1766, foram detenidos. Acusados de contrabando, por supuesto, uh, algumas pessoas muito importantes de Buenos Aires, entre elas uh, o teniente Don Diego Andicochella, seu irmão, o cadete Don Juan Cocheia, e o patrão de uma corsária. corsária é uma pequena, pequena embarcação que era utilizada para justamente uh, evitar o contrabando. Uh, este patrão chamava-se Francisco Pérez Cachumena e comandava uma corsária que, destinada para selar o comércio ilícito, lo fomentou, extrajando plata e fazendo introdução de mercadorias e negros. O testemunho dos involucrados que estavam no barco espanhol deu a conhecer uma complexa operação que permitiu o contrabando de esclavos, además de revelar a prática da corrupção presente nesta atividade em particular. De acordo com o uh, sargento José González, esta corsária navegava patrulhando a costa, a costa do Rio de la Plata, até que um dia amaneceram três homens, caras novas a bordo, que a eluno se chamava Furtado de Apegido, e que se dizia era português, outro chamado Ramon, que se dizia era galego e outro não supo seu nome e apelido e falava assim como eu, meio chapurrado, <risos> em espanhol e português. Uh, outro militar, o cabo José Morán, acrescentou que viu em camarote do oficial don Diego de Anicoteia uma porção de plata, que, segundo eu decir, a los marinheiros haveria como cinco a 6 mil pesos em Zurronados Esta última informação é importante porque confirma que havia uma grande quantidade de metal precioso a bordo, que se utilizaria para a adquisição de contrabando e o pago de sobornos a, a tripulação de la corsária. Estos três sujeitos permaneceram algum tempo em la corsária e se aterrissaram no dia seguinte cerca da colônia. De acordo com um dos marinheiros, anclaram cerca de uma isleta, a isla de los ingleses. Bien, acá están los contrabandistas para que no, quien no conoce, no son mis contrabandistas por supuesto, son imágenes del siglo XVIII y XIX, eh, XIX, un contrabandista español y un francés, no tengo imágenes de mis contrabandistas desafortunadamente. Uh, este mapa es más preciso un poco. Uh, de acordo com um dos marinheiros da corsária anclaram-se cerca de uma isleta, a isla dos ingleses. A isla dos ingleses está situada um pouco... Não sei sé si se é possível ler o mapa. Arriba de... San Gabriel. E isla dos ingleses. Há uma pequena distância entre las, estas islas, uma distância de menos de um quilômetro uh, e ela noite seguinte com ele trinquete e a remo foram cercando a la, foram foram cercando a la isla de San Gabriel se acercou um barco supostamente português que desbordou a la corsária uma porção de negros o documento fala assim, uh, um número entre 45 e 50 esclavos e uh, se habla que o contrabando de escravos geralmente seria um comércio hormiga, assim? ¿Sí? Sim, sí, sim. Sí. Um comércio de poucos indivíduos, mas este caso, há quase 50 escravos, não é es tão pouco. Ademais los escravos, seis fardos de roupa, cutilhos e 50 bolsas de açúcar. O contenido do contrabando revela exatamente quais eram os principais artículos do tráfico ilícito produtos fabricados em Portugal e Inglaterra, além das produções típicamente brasileiras. Brasileiras, entre comillas, por supuesto, o uh, açúcar é brasileiro, mas os esclavos são, evidentemente, de origem africano. Uh, completada a operação de contrabando, a Corsaria Espanhola se acercou a Buenos Aires, a última etapa desta de desta de operação, onde chegaram barro o convento das monjas catalinas. Eu não sou bonairense, não conheço muito bem a cidade, mas uh, este mapa apresenta a localização do convento. Uh, completada esta, esta operação, a Corsaria Espanhola Uh, se acercou a Buenos Aires, como ha dicho e onde chegaram bajo o convento das monjas catalinas quando se descargaram os paisanos, los brokers deste de tráfico ilícito e los esclavos. Não sei qual é o envolvimento das monjas com o tráfico ilícito. Não me perguntem porque eu não sei. Mas como pode ver se no sé. uh, pero, uh, cómo puede verse en el mapa La región en la, en, la cual, en la cual el convento se ubicaba era relativamente lejana del centro de la ciudad y el terreno de la institución religiosa estaba al lado del río de la Plata en aquel momento. Claro que el paisa, uh, paisaje, paisaje uh, se cambió, uh, pero en aquel momento uh, estaba muy cerca del río. Uh, hoje o convento está situado na confluência de las Calles San Martín com Viamonte. Sí, todavía existe sí, sí, um prédio uh, de mediados do século XVIII. As outras mercancías se descargaram em uma casa ubicada em la costa de San Isidro, uma região situada ao norte de Buenos Aires, cerca da de desembocadura do rio Tigre. Realizado com êxito, o negócio, o oficial. E o patrão dizia a cada um de eles que veniam na la lancha por suas manos a 20 pesos. Uh, o que dizem as testemun, uh, testemunhas? Testimônios, os testemunhos que repugnaram receber assim marinheiros como tropa. E o oficial les disse que se callassem e recebessem os que os davam, que quem perdia ali era ele. O hecho é es que, además dos pagos realizados a tripulação de la Corsária, Uno de los marineros también dijo que el oficial y su patrón habían recibido una cantidad significativa entre 500 y 700 pesos. Este tema de la corrupción no es el objetivo principal, pero no hay comercio ilegal, comercio ilícito, contrabando, sin prácticas corruptas, que es un tema que en mi país está en la orden del día, como saben. Uh, no importa aquí discutir se si os implicados no comercio ilícito aceitaram ou não o no el suborno oferecido, se mais bem se que havia uma clara consciência da contravenção das regras estabelecidas. Apesar de que não se utiliza o término corrupção, está claro que os implicados conheciam os riscos do contrabando. Sin embargo, las redes de tráfico ilícito que permitiram o no não só foram possíveis devido à corrupção individual dos funcionários reales, mas devido à pesada regulação mercantilista do sistema de comércio del Atlântico Espanhol, que ha inducido os agentes mercantiles coloniais a participar daquilo que eh, chama, tem sido chamado de la cultura de la evasión. É uh, um término utilizado. Por, lo ...por el historiador Russell Wood. Uh, bien, para encaminar al final. Uh, el juez a cargo del caso, don Antonio Aldao... ...ordenó el embargo de los bienes de los responsables... ...contando si sigue el proceso a estilo militar... ...ya para que no se defiera el ejemplar castigo... ...que exige un exceso de esta clase. Para hacer las cosas aún peor... Agregou que se debia considerar esta causa de distinta natureza daquela em que um militar hace fraude à real fazenda ou se exercita no comércio proibido, no estando por ele superior destinado para contenê-lo e selar. Este caso era um caso muito grave porque envolvia oficiais reales que deveriam combater deveriam evitar o contrabando, mas, eh, por, por el contrário, estavam estimulando. A decisão do magistrado expressa a forma em que a corona espanhola considerava tais actos, vistos não solo como uma demonstração de ilegalidade de, na administração pública, sino como uma verdadeira subversão da função repressiva. Entra ainda em la, la, la, la realidade se tratava de um de um excesso que não poderia ser permitido. Uh, de todos modos, el caso chega, incluso à corte espanhola. Porque em uma carta escrita por ele, secretário de Estado, Juliano Arriaga, ao governador Bucarelli, no ano seguinte, 1767, se o que, informado ao rei da representação hecha por os oficiales reales dessas casas, com motivo da pouca parte de conhecimento que tiveram na causa seguida contra o tenente Dom Diego de Anticocheia, me manda, Su Majestade, prevenir que, em intervenção sobre assuntos de, de real hacienda, que dão as leis e ordens a oficiais reales, se arregle precisamente a elas, sendo igualmente seu real ânimo que aumente se lhe parecer inconveniente, mas los estabelecidos por seu antecessor, Dom Pedro de Cevajos, para precaver o contrabando. E dizia mais, pois pues, a experiência del tempo de sumando acreditado que se estrechou el comercio clandestino da colônia. Para concluir, o que gostaria de apresentar nesta ponência é a possibilidade de pensar Uh, a utilização desse de espaço insular, destas de pequenas islas, como espaços de comércio ilícito. Claro que é bastante conhecido o tema do contrabando desde colônia, mas como se em na prática, como funcionava, o modus operandi que me interessa cá Porque certamente há a questão da conivência de, la con de las autoridades, que está explícito neste caso. Para não dizer que não hablei de Malvinas, e falava com o Federico, que minha investigação não é sobre Malvinas, mas as Malvinas aparecem aparece no final. O comércio, para concluir, o comércio transimperial de escravos foi proibido por la legislação portuguesa e espanhola, mas continuou sem cessar em na segunda metade do século XVIII. De aí que os governadores de Buenos Aires intentaram, sem êxito, combatir a prática. Em um bando decretado em 1770, alguns anos depois deste caso, por ele governador Vertes, se estabeleceram castigos severos aos transgressores. Entre estes castigos estava a perda da propriedade e e o desterro a las Ilhas Malvinas. Las Malvinas, como um espaço de desterro, de envio de contrabandistas. gente uh, enviei para Frederico o documento e ele, documento, fala que, se si não fosse possível enviar para Malvinas, poderiam ser enviados os contrabandistas para a Isla de la Piedra, que não sei sé onde se ubica, para falar a verdade. Uh, Todavia era evidente que as autoridades espanholas se deram conta de que não era o suficiente combatir os contrabandistas, mas também os receptores. Incurrem também nesta pena de pesquero e perda das propriedades, Todos aqueles que comprassem negros, porque são efetivamente estes compradores os que fomentam o reprovado comércio. Não é por outro motivo que Buenos Aires, fin, a de do século XVIII, tinha uma, uma população esclava de 25%, 30%, uma população que hoje não existe mais, mas no século XVIII era muito numerosa. Em la prática, e agora. Estou, estou concluindo. O uh, tráfico de escravos através da colônia de sacamento se manteve até o final, quando a Plaza foi tomada definitivamente por as forças espanholas em 1777. mas continuou através de Montevideo, onde se han trasladado nas redes comerciais lusitanas e se mantendrá até o momento em que se estabeleceu o livre comércio. Obrigado pela atenção. mm yeah.